E aí pessoal, que é o Swijin. Vamos lá jogar Snow Go agora. A continuação lá do da primeira fase, né? Me taca de pau nessa carrinho, velho. Vamos lá, crash! Eita que deu lag! Acho que eu me Sai! Porra Crash, você é idiota? Agora você vai, né? Que lag, velho. Como é que pode lag lagar um... Um emulador de play 1? Nossa, eu dei esse gelo, mano. É muito ruim. Você passa pelas coisas voando aqui. Não. Vai, vai, vai, vai, vai. Volta! Para! Pô! Aí. Não, já, já dá vida aí. Já dá vida. Passa a vida, irmão. Não ah, merda. Vai A porra é só uma, mesmo. Deixa essa merda aí Vai, mano Vai Ah! Ah! Cagada da porra, velho Ah, que lag, velho Lag não, ó Nossa E aí? Meu PC tem lag E é isso Tá, vamos lá Estranho que da outra vez Não tava nem Lagando Nada Nem uma quedinha de FPS Isso aqui tá dando Umas lagadinhas estranhas Ó lá Eita, cuzão Deixa eu fazer um negócio Pera aí, acho que agora vai. Que de fruta. Uh, eu queria pegar aquele bagulho, eu nunca lembro como é que faz pegar. se é nesse mapa, em outro mapa que vai. Ai, caiu. Uh, isso, vai. GAME FRUTAS GAME FRUTAS Adoro frutas Quem sabe o nome fruta aí? Ninguém sabe né? Vou lá no Wikipedia véio. Não hoje, eu tô com preguiça Tem bastante fruta que eu não vou nem colocar uma meta véio. Vou deixar a meta aberta Aí quando a gente atingir a meta A gente dobra a meta Tá ligado? Comigo é assim Tem meta não Quando tiver meta a gente atinge e dobra O Crash também não, não quebra a caixinha com a cabeça, ele quebra a caixa com a mãozinha dele. Pra quem achava que ele quebrava com a cabeça se enganou. Vai, quebra! Isso da hora se contasse quantas frutinhas eu já peguei no jogo. Assim. Todas mesmo, sim, fazer, 99 zero. Isso deve... bugar o jogo todo. Ai! Eu acho que o nome desse pinguinzinho é Penta Pinguim, né? No caso que tinha ele lá no... no, no crash de corrida. Tá vendo? Eu duvido que vocês sabem, olha lá. Lá em cima ali no cantinho, ó. Tem que ter e manjava essa parte aí. Eu não lembro como é que faz. Peraí. Aí foi. sou muito pro velho 18 lives Ué ah. Foca vai em... A gente do cara Ué, era só que estuprava os pinguins, né não? mano? Estuprava, sei lá como fala, essa tá bom? Mó doido dos pinguins, mano Marquina, tava tá lá de boa Com o seu pinguinzinho Dando pedrinhas pra sua pinguim. Aí chega uma floca e te ferra, mano. Uh, passamos! Mais uma fase hoje, galera! Ai! Snow, go! Todo mundo sabe que no final, o Snow morre. Vai, deve ser da vitória. Então é isso pessoal, acho que por hoje é só Dá um, um joinha aí Pelo Crash Que eu sei que vocês gostam No último vídeo a gente bateu quase 30 joinhas Então vamos lá, vamos tentar bater esse recorde nesse vídeo aqui Que a gente é da hora, eu gosto pra caralho de vocês Vocês me deram um apoio legal nesse jogo Muitos falaram, nossa mano! Minha infância tá nesse vídeo! Então, beleza, vamos trazer sua infância a mais aí. Dando um joinha pra mim. Sabe que eu gosto que vocês gostaram do, do vídeo. Deixa eu salvar aqui. Não. Vai, vamos salvar aqui, eu já termino o vídeo. Não. Que merda, tem que vir aqui pra pagar. Pronto Salva Eu acho que é isso pessoal Pronto Então Valeu aí pessoal Peraí, hoje foi Snow -go. Amanhã vai ser... amanhã não No próximo vídeo vai ser Hangate Falou aí pessoal